Uma boa tarde, sou Maurício Mococa. Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui. Nós vamos mostrar a profundidade que está o minério. Nosso amigo Edson aqui que vai gravar. O sol está atrapalhando um pouco aqui porque está pegado de lá. E agora nós vamos dar o comando para as varas, varionica, me dá a direção de um veio de minério onde possa ter ouro granulado ou pepita ou ouro em pó, aos passos um, dois, três, as varas já indicou para cá, ó. então nós vamos nessa direção, até nós achar. aqui elas cruzou aqui elas cruzou porque aqui elas estão tá dentro de uma área de minério agora vem pertinho que agora vou fazer as perguntas aqui como eu já sei mais ou menos a fundura que está, eu vou começar de uma, de uma média não, eu vou começar, eu vou começar do, do primeiro mesmo. Parion, está com média de fundura, você descruza Various, está com 2 metros de fundura, você descruza. Vario, que você está com 3 metros de fundura, você descruza. Vario, está com 4 metros de fundura, você descruza. Vario, que você está com 5 metros de fundura, você descruza. Vario onde está com 6 metros de fundura, você descruza. Vario, que está com 7 metros de fundura, você descruza. Varia onde está com 8 metros de fundura, você descruza. Mariona, está com 9 metros de fundura, você descruza. Vocês podem ver que eu já fiz até o 9 e ela não descruzou. Mariona, está com 10 metros de fundura, você descruza. Mariona, está com 11 metros de fundura, você descruza. Mariona, está com 12 metros de fundura, você descruza. Mariona, está com 13 metros de fundura, você descruza. Mariona, está com 14 metros de fundura, você descruza. Marion, está com 15 metros de fundura, você descruza. Arione, está com 16 metros de fundura, você descruza. Marionha, está com 17 metros de fundura, você descruza. Marionha, está com 18 metros de fundura, você descruza. Marionha, está com 19 metros de fundura, você descruza. 19 metros é a fundura que traz tá esse pó de ouro aqui, o pepita. Agora vocês veem que eu peguei do 1 Fui até o 19 Agora quando eu pego do 1 também Que está com mais de 19 Pode estar tá com 30, 40 metros Você tem que ir até chegar lá Porque você não sabe Se está raso ou se está muito fundo Então a pessoa tem que fazer as perguntas Agora eu vou conferir Então ó Variônica, é, se tiver com 19 metros de fundura, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Um, dois, três. Ela cruzou porque está com 19 metros. Agora vamos fazer outra pergunta para ela. Variônica, está com 20 metros de fundura, você cruza. Se, não, se tiver com menos, você não cruza. Um... Dois, 2, 3, elas não cruzou porque não tá com 20 metros, tá com menos quer dizer que é 19 metros, não é 20, nós vamos fazer mais outro Variônica. Tá com 18 metros de fundura, se tiver você cruza, se tiver com mais você não cruza 1, 2, 3 e nada e não cruzou porque não está com 18 então vamos voltar de volta para trás varionica, está com 19 metros de fundura se tiver você cruza, se tiver com mais ou com menos você não cruza 1, 2, 3 ela cruzou porque está com 19, não está com mais, não está com menos nem estão lembrando o pessoal aí pessoal que não esquecer de dar o like uma força aí pro canal crescer e também lembrando aí que. Também lembrando aí pro pessoal também que tiver interesse aí nas áreas ônicas aí, a descrição tá embaixo do vídeo. E lembrando aí que pela semana aí nós temos as lives, segunda-feira nós temos a live de 5 horas, na quarta-feira e na sexta-feira. e mais uma demonstração aqui rapidinha Varione da direção de uma área de conflito uma área de minério Ó, eu estou dentro da área de minério ó. ela está cruzada eu vou continuar com ela cruzada ela não quando você está dentro da área de minério ela não descruza então é, isso é simples você saber quando você está na área de minério isso aqui não é área de água essa aqui é de minério, aqui não tem nada de água eu vou andando e ela está cruzada. Ela só vai descruzar a hora que eu sair de dentro dessa área. Aqui ela já está saindo fora da área, ela saiu. Aqui aonde eu estou, bem aqui, ó, é a beirada da área. Essa área que eu acabei de entrar nela para cá, essa é a área de água. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar mais um exemplo aqui. Variônica me dá a direção de um veio de água dentro dessa área nova. Ó, um dois, três. Olha, Já me indicou onde está o veio d'água. Porque essa área que eu entrei aqui é de água. Aquela lá atrás é minério. Aqui eu vou andando. Aqui está um veio. Aqui é água lembrando pessoal que lá atrás aqui é outro outro veio lá agora aqui ó não estou em cima do veio da água se eu andar para frente aqui eu vou cair dentro da de outra área de minério entendeu só para vocês terem uma ideia eu tô em cima do veio da água ó um dois três ó aqui começou o outro, outro outra área de minério então ó, daqui lá no veio dá dois metros de lá dá dois então mano onde você está ali para você furar um posto artesiano se você furar dois metros e meio para cá aqui já não dá tá... e nem se você furar aqui você tem que furar lá então lembrando os amigos aí que tiver interesse aí nas varionicas entrar em contato e logo nós vamos ter mais vídeos bons aí que nós estamos preparando mais umas coisas para uns vídeos bons